Mas, pessoal, estamos aqui, aqui com mais né? um vídeo é? e mais uma novidade para Ué, vocês, é lá, cá de Portugal Exatamente, metal português, mais uma boa indicação do Portal Metal, exatamente. que é o Rotten Coffin Exatamente, com a música Barren Landscapes, Landscapes exatamente. Exatamente. E, que é do álbum The uhum. Agony in Slumber Ou seja, para aquilo que percebi, já, já o físico em uhum. k onde eles estão à espera agora do CD, que é para abril mas não tem nada definida. Ok. Pronto. Ou seja, os se é O vocal. que é que nós temos nos vocals? Okay. Temos o Devour, a vocalista... E, quais, e pedimos desculpa se pronunciarmos mal os nomes, porque alguns são nomes estrangeiros e pedimos desculpa. Ok. okay. Devour. Exatamente. Que é russo. É, que é a russo, exatamente. É uhum. vocalista e faz as letras das músicas também. Uhum. Depois temos o Zé Rodrigues na guitarra e no baixo também. E temos o Guilherme Abreu na guitarra. E baixo também. E baixo é estranho, também. Estranho, ok. É a indicação que nos aparece aqui no vídeo. Não, mas temos, é. desculpa, mas, mas não, se é. em usar. É. Não, mas, mas é, pronto, é. ok. Mas, então mas é. é baixo. Mas, mas mas é. É. E, e depois ele. É. depois, depois a temos a bateria... o, o, Christo... é. o Christophe, exatamente, que é. é o baterista. É polaco. É polaco. Okay. E, oh, Zé, já ouvi um feirinho. Hum. Só vou dizer, Zé. Tem um bocadinho de atenção só o baterista. Ok. Tá okay, ok, só um bocadinho. Já tens a deixar ansiosos Não é, é, ansioso. não é dizer, dizer que os vida. outros não estão mal, mas, mas tem, tem atenção ao batista, tem okay, atenção ao batista. batista. Mas antes de ir para o vídeo, não se esqueçam um pessoal, hein? como os já sabem... É um Está nada. Os... os... E deixem likes como já sabem é sempre importante para nós, Pá, nem preciso estar a dizer, vocês já sabem. Exatamente. E obrigado a todos os que têm deixado likes e apoiado até agora, pessoal, vocês são... Impecáveis mesmo. Exatamente. Obrigado. É? E fica aqui também o teu agradecimento à banda Maligna e Enxantia também, porque é é? agradeceram-nos pelos nossos reacts. pelos comentários também deixaram. Um, é? A gente repete um bocadito. Também pelos mas comentários é para obrigar. Para nós, para nós é um orgulho, um sim. orgulho por gostarem do, dos nossos reacts. É, sempre, o que eu claro, é dizer, claro, é claro, é claro, acho que também da minha, da minha opinião que quiser é sempre, claro, é sempre o um orgulho de gostarem dos nossos react para, apesar disto de ser só uma conversa entre nós, nós estamos aqui para nos divertir, mas obrigado pessoal, a sério, obrigado mesmo do fundo do coração, vamos, vamos para o vamos, vídeo vamos, malta, vamos, vamos, bora lá. Vamos embora pá, bora, diz português, embora. Pessoal, estamos de volta então para o vídeo, Rotten Coffin com a música Bellen Landscapes. Vamos então para ouvir dizer é que eu deixaste-me ali ansioso. Agora estou, eu não conheço a banda, estou ansioso para ver o que é. Sei que é death metal, mas pronto. Okay. Eu também não conheço a banda, atenção. Sim, é mas eu, é eu ouvi um cheirinho, okay. desse Sabes som. Sabes mais do que eu. Vamos lá então. Uh -huh. Estás preparado? Claro que sim. Vamos embora. que uh, uh, uh. É que tu dizes, é? É pá, death metal. Uh? Death metal do bom, atenção, por acaso estou a gostar. Sabes que aquele início. O que é que te fez não lembrar? -se? Não, é mesma, não é, estou a dizer que é igual ou que seja parecido, mas fez-me, por breves momentos, fez-me lembrar uma música de Sleep. Nossa! <risos> People, acho que é essa, People Fears. A primeira música do Iowa pá, fez-me lembrar um bocado dessa parte, por acaso fez, mas gostei, gostei, estou a gostar até agora, pá, grandes músicos, pessoal. Oh, Rotten Coffin, vocês são mesmo grandes grandes músicos, estou a gostar bastante, meu. Oh, Zé, grande surpresa. Uau, uau, atenção, atenção, o baterista, o baterista, tu falaste-me para ter atenção, Epá, é difícil pronunciar, Krizitov, Krizitov, desculpa de estar a pronunciar mal, mas é difícil. Ah, mas o baterista é incrível, o baterista, uau. Que máquina, pessoal! A sério! Oh, talentosíssimo! Oh! A sério! É exatamente! Tipo, tipo, a foi sério. Um... Que é. grande baterista! Uau! É, é, São é. todos é. grandes músicos, atenção! Sim, sim! Excelentes, mas o baterista foi que me chamou mais a atenção, sim! Foi como a, com a mim, foi como a mim, foi como a mim! Uau! sério, muito bom! Mas lindo. atenção! Olha que os guitarrados, os oh, Sim, no grandes ao meu, meu. Oh, Grandes riffs pesados, meu! Excelentes, digo já, estou a gostar bastante dos ríves, como é óbvio. os rives, Sabem que eu gosto muito de guitarra e até agora a sonoridade deste, deste som está excelente, meu. é Death Metal, é? E, e o som do baixo, o som do baixo, com que tanto é o, o Guilherme Abreu e o Zé Rodrigues, né? Pá, sim. É pá, ouve, Zé, é um som de death metal, mas é uma coisa que me está a surpreender porque sabes muito naquele como é que é o death metal, né? Sim, é pá, é dentro deste estilo também. Por acaso, é pá, é assim, death metal não é aquilo que o. o a cena principal coisa é dentro do metal, mas gosto, atenção, gosto e sei dar valor a isso. Mas é pá, eles são muito talentosos, é, é preciso... Vocês, só Rotten Coffins, vocês são mesmo, têm um talento incrível, porque é, vocês sabem que é muito difícil tocar isto. Não é qualquer um, atenção, atenção, é? é? muito difícil, pelo menos o baterista e os excelentes. E o, e, o, e o próprio vocalista, o vocalista tem uma sim, voz... Sim, sim, sim, sim o, do, oh, do o respect, sim, o respect sim, o sim, mesmo, grande a voz mesmo. Um growling mesmo poderoso e fixe de ouvir-me. A sério, eu gosto mesmo do, do, do vocalista. Do e, mesmo. Outra coisa, e outra coisa que eu também gostei é o Ouv-se-tudo, ou seja, baixo, verdade. tanto Exato, como... Os jogos também ajudam um mas sim, é, pá, o de estar com ouvido perfeitamente. Meu, é, pá, qual, esse... a ti, man? qual a ti, qual a sério, é mesmo grande a banda, man. Desde o início até agora meu ouv ah, se Perfeito, meu irmão. É, eles também sabem, é de certeza. Claro que sim. Há ah, aqueles sons que um gajo houve, mas enfim, é não houve aquilo. Aqueles sons perfeito, sabes? Já sabíamos que havia talento em Portugal dentro do metal e na música no geral. Sabemos que há talento, mas talento assim tão, com um nível tão elevado não estava à, à espera. A sério, meu. Rotten Coffin, vocês são mesmo excelentes, uma grande banda. E não sei como é que não são ainda mais conhecidos, porque deviam de ser. Rotten Coffin é? é uma banda que vou começar agora a ter em conta e é começar a pesquisar um pouco mais. A sério, meu. Vai, vai pesquisar. Boa, bem. Descofe... Boa descoberta e por tal, obrigado pela indicação. Os gajos são muito, muito bons. O próprio baterista, o, o Chris Doss, é. uh, a cega, <risos> um, um... oh, que baterista. O, o incrível, off, né? acho que é assim que se diz, né, Acho que é assim Pronto. Faz, pelo menos, faz me lembrar as cenas do, do Joey Jorinson. Ou Sleep Knot. Pá, faz-me lembrar, tipo, o estilo, uh, quem é que é, como, diga, faz-me mesmo lembrar certas cenas, faz-me lembrar um bocado o estilo do Joey. Exatamente. E, só de, se lembrares só um bocadinho de som por aí, já diz tudo, é um baterista mesmo de topo, mesmo lá em cima. Este Eu vou já de... dizer aqui, este baterista já está no top 10. Uau, é pá, se 6. a gente fizer um top 10 aí mesmo aí no canal de, de bateristas e do resto dos outros elementos, é pá, vai ser mesmo interessante, porque este tem que estar, e vai ser difícil, vai ser mesmo uma tarefa dificílima, mas ainda falta. É verdade. Bem, ainda é falta verdade. até lá chegar. Ainda só vimos um som. Vamos continuar assim, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. vamos, para que vamos. Oh, we'll right my Oh Zé, oh Zé, oh Zé, Sem oh Zé, oh Zé foda-se, até digo mesmo assim barato. mesmo, boa banda, boa descoberta, oh. mais uma boa descoberta no canal de Zé, mais uma Rotten Coffee, né? Zé, mais Zé. uma boa descoberta, já viste pá, um é é. assim, assim, assim até dá gosto, já viste, um gajo descobrir descobriu bandas incríveis assim, pá, tu ah. viste aquela parte do baixo, ah. meu? Sim, excelente, e as guitarras pesadonas mesmo, com aqueles riffs heavy, meu, Uh, lindo, Isso. pessoal, muito bom. Sim, sim, sim, meu. Quatro coffins, sem dúvida nenhuma, portanto, Sim, e, com certeza, meu. Apoiado, com certeza, são meu. mesmo muito talentosos, pessoal. É sério. Uau, devo... E o baterista, vocês já sabem, foi o que nos encheu mais as notícias, chamou mais a atenção. Pá, é verdade, o Batista é incrível, mesmo. O Christie Stoff, desculpem se está errado, mas é pá, é mesmo incrível, Zé. Uau. Sim, um baterista, top-hand, já lá está, já lá está. Estou mesmo super um impressionado. Tá. Já lá está. Uau, não estava à espera de agora apanhar aqui um baterista eu tão incrível visto, meu, assim. A sincronização, é... a sincronização dele, meu, é tá. rapidez dele, meu. Sim, é preciso ser muito bom, muito talentoso para conseguir fazer isso, sabes? Fica Foi muito bem. difícil. E a rapidez que ele faz, mas também. E ele também, também tem aquela qualidade de som de embate Sim, também curto isto história é dele também, tocar? Sempre. Sim, sim, sim. Goste, por acaso, gosto mesmo. Uau. O... Impressionado. <risos> o vocalista. É, é também bom fazer uma voz daqueles que a gente sabe não, é, não é para qualquer um. Sem dúvida não, nenhuma. É mesmo assim, de e, e Uma a grande própria, técnica para isso. E, a e o próprio significado, o próprio significado da música é para ter-lhe a razão. É. Ai, ah, meu, isto, por acaso, estamos a chegar a é, um ponto que... parece mais nisso do que eu, estava mais concentrado. Focus, estava, por acaso, vi algumas, alguns certos dos do, lyrics, mas por acaso estava mais concentrado mesmo no som. Estava mesmo a pessoa a ver mais... o suicídio das nossas das guerras, que infelizmente temos, não é? É daquelas músicas que eu vou voltar a ouvir outra vez e vou <coughs> prestar atenção mais a esses pormenores que me agora escaparam, por exemplo, os lyrics. Mas, yeah, é daquelas músicas que eu vou voltar a ouvir, por acaso até gostei bastante mesmo. Rotten Coffee, man. Uau, uau, uau. Se baterista de Blanda uh, uh, voltando também uh, uh, do Rugo, do Rugo, do... ah, que, que ah, ah, ah, ah. até tem enganas, é, Zé. É para ter me engano, pás, pá, Ah, sério, sério, sério. É olha, se fiz isto, quero umas baguetes tuas nos assinadas. <risos> ah, querias ter essa sorte, Zé, mas. Eu bem queria, eu bem queria. Querias ter essa sorte. Um baterista deste calibre, pode ser que tenha sorte um dia, mas. Uh, opa a sério, é pá, Uau, tô... a sério, que baterista incrível. Oh, oh, oh, oh, oh. uau, uau, uau. Uau. I'm choque, estou chocado! A banda toda, mas... Oh, sim, a banda por acaso, toda, mas... foi mesmo o baterista que me chamou mais a atenção. Lembro-me aquele, lembro aquele estilo lá de Joey Johnson de Sleep Not e eu adoro Sleep Not. Por isso, inconfundivelmente, é pá, não, epá, não eu tinha que falar sempre nisso. Zé, eu tinha dito ao Portal Metal, que tu também, tu ias gostar tanto como eu do, da parte do baterista. E por acaso yeah. tinha falado e comentado que ouve um cheiro da música, e isso. o vai curtir. Não, não. É verdade, e é verdade. Tinhas é é razão. É noite. E é pronto, noite. Já, acho que é tudo por hoje, já, acho que é, se acrescentar mais alguma coisa, Zé? É apá, quero, quero, apá, quero. um muito obrigado, um muito obrigado, mesmo, pá. nós somos aqui os 10, não há guiões, ah, não há nada, isso, por causa somos nós, nunca houve guiões e, pá. em princípio nunca vai haver, isto é mesmo assim para ser ao natural que saiu Exatamente. Que não saiu, pá. olha, é assim, é a nossa maneira de fazer as coisas, só. Somos os 10, pá, vá. Mas pronto, tento só é uns uma outra, vá. Sim, claro, convém sempre saber os nomes, de, de ter, estudar, pesquisar um pouco sobre as bandas, né, não, tem, tem que ser sempre, mas claro, o resto vai saindo. Mas pronto, pessoal, acho que é tudo por hoje, obrigado por tudo, meu até agora, por tal e tal, obrigado pelas indicações, vou continuar a ter mais indicações vossas e a trazer mais, é, mais bandas do metal português, e pronto, acho que é tudo. Né, Zé? Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, pessoal. É tão linda, people. Yeah! <laughs>